Todo mundo que está participando da live, primeira live do TikTok do Arte Fora do Museu. Eu sou o Felipe Lavinati e na próxima uma hora e um pouquinho estarei aqui com vocês para falar de arte urbana e arte urbana com a minha amiga Cis, que já está aqui. Cis, já, já eu te puxo e a gente começa o nosso bate-papo. Só fazer uma apresentação, Arte Fora do Museu. É, estamos há mais de 10 anos já trabalhando com arte urbana, arte urbana que a gente delimitou como arquitetura, murais, grafite e esculturas. E a gente começou em São Paulo, e hoje a gente está praticamente no mundo inteiro, mais de duas mil obras, mais de 500 artistas mapeados. Convido vocês a acessarem arteforadomuseu.com.br para ver tudo que a gente vem mapeando desde 2011 basicamente. E hoje a gente vai entrevistar a Cis, que é uma amicíssima nossa, talentosíssima também. E Não sei se vocês já podem mandar perguntas, viu gente, a Cis, que já já ela estará aqui conosco. Mas é isso, o tema de hoje é Mulheres na Arte Urbana e nada melhor do que falar com a Cis sobre esse assunto, porque ela faz muito bem isso. Vocês vão ver o trabalho dela, inclusive fica uma surpresinha para quem ficar até o final, tem uma surpresinha. Então aguardem aí, na vai ser mais ou menos uma hora de conversa lá pelos 10 minutos finais, a gente vai fazer uma surpresinha que a, Cis, que a Cis preparou com a gente. Falar um pouquinho aqui da Cis, apresentar ela. É Simone Sapienza iniciou sua trajetória artística em 95 mas foi apenas em 2010, que entrou para o universo da arte de rua ao conhecer o estêncio com humor e referências, também trabalha com Lambi Lambi e Escrita. Vocês vão ver o trabalho dela, provavelmente vocês já viram em São Paulo, é, principalmente, que é onde que ela reside, bastante trabalho dela espalhados aí pela rua. Deixa eu só fazer um, uma leve propaganda do arte fora do museu, aproveitando que eu estou aqui no TikTok para vocês, para esse público novo que eu estou descobrindo agora. Mas isso aqui é só mostrar alguns artistas com quem a gente já falou, que a gente já tem umas entrevistas gravadas, né? Mas esse daqui é o Claudio Tosi, a zebra que existia na Praça da República, não existe mais. Temos aqui o Rui Amaral, um dos precursores da street art no Brasil. É... Esse daqui vocês devem ter visto também, né? Fica no Buraco da Paulista, bem, bem famoso. Esse aqui é meu amigo de Santos, o Tiesco, que tem bastante trabalho aqui em São Paulo também, mas em Santos provavelmente você já viu o trabalho dele. E vamos para Campinas, temos o um Moai aqui, que também é bem famoso para quem é de Campinas já deve ter visto esse desenhinho por aí. Outro gênio aqui, Guilherme Kramer, esses rostinhos, alguns são preto e branco, outros são coloridos, também espalhados por São Paulo e agora por Itu, também aqui onde ele reside. Outro precursor aqui, ó. Temos aqui Binho Ribeiro, primeira geração do, do grafite em São Paulo, é amigo nosso, o Tec, autor dessa obra aqui, que está sendo reformada ali no Minhocão. Temos aqui Maria Bonomi, outra gênia também, temos o Will. Sorocaba, Eduardo Surur, com trabalhos bem provocadores, o coletivo 6 e meia, saudosos são, olhem para o chão que vocês vão ver bastante coisas dele por, aí, por São Paulo, Daniel Melim também, essa aqui é uma obra muito conhecida aqui da, da cidade, um, praticamente um portal, ali, um cartão postal da cidade. E temos aqui, Bueno, também vocês devem ver isso bastante em São Paulo, o Pelé Bejoqueiro. Alexena, que esses passarinhos aqui, grafites em preto e branco espalhados pela cidade. E, finalmente, temos aqui, a autora da princesa Leia grafiteira Cis, eu vou convidá-la agora a gente começar o nosso papo Simone Cisca de você. Deixa eu ver Cisca de você, Sim. Uma solicitação de convidado, vamos ver aqui sou novo nisso, viu, gente? Conectar. Estamos em São Paulo. Cis está aqui Oi. comigo? Oi. Me ouve, me vê? tá tudo bem? Tudo. E vocês? tá tudo jóia é. também. Pronta aí para um bate-papo sobre Opa. mulheres na arte urbana? Espera aí. Deixa eu virar aqui. <risos> Ali, ó, já tá a surpresinha. Ah, muito bem, muito bem. Aê. Legal. Pô, vocês valeu aí também a ter aceito o convite pra gente conversar aí. A segunda, a segunda live que a gente faz, a gente fez uma no Instagram. Né? Agora gente... Agora... pô, obrigada. Obrigada é. a vocês, tá sendo incrível para mim conversar com vocês. Eu uso muito a plataforma, você sabe que às vezes me perguntam, pô, que endereço que você fez aquilo? Eu vou lá. <risos> que tem tudo lá ah, Faz essa propaganda aí, eu faço propaganda sua, você tem que fazer do Arte Fora do Museu é também É isso mas... aí Mas é isso, mas até explicando o Arte Fora do Museu, para quem não pegou no começo aí, mas é... mas é isso O Arte Fora do Museu é um site né, onde a gente coloca as obras de arte E o nome do artista que fez aquela obra de arte, então vira um guia aí, turístico, artístico das cidades é, o João tá falando aqui com a gente, eu estive em São Paulo, ali na Avenida Paulista. É... Na Paulista tem coisa sua ali? Eu também Cis? Na Paulista, atrás da Paulista tem aquele William Bonner, que eu fiz há um tempão. Sabe? Que tá sei. escrito Boa Noite. Então, sei, sabe sei. o Brasil, ferrou? <risos> sei, e ainda sei. tá lá. Tá resistente. Cisa, deixa eu fazer uma apresentação sua aqui, se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, tá bom? Mas a Cisa é isso, né? Simone Sapienza, que iniciou sua trajetória em 95, mas foi apenas 2010, que entrou para o universo da arte de rua ao conhecer o estêncil, que é uma técnica que a gente vai falar dela já já. Com humor e referências, também trabalha com lambis, lambis, lambis e escrita. Cisa representa em sua produção reflexões sobre diversos papéis da mulher contemporânea em representações de personagens femininas. Ficou conhecido pelos seus grafites, como por exemplo a imagem da Mulher Maravilha segurando duas latas de tinta spray, que foi essa que eu mostrei aqui, mas na verdade eu mostrei da, da Princesa Leia. É. Que é uma <risos> reinterpretação dela. E a Cis também trabalha muito com frases, né? É... Que eu acho que é um trabalho muito... É, é muito da identidade do trabalho da Cis. É sempre você vai ver um trabalho dela, sempre tem algum, alguma frase complementar ao trabalho, né? E eu vou começar. O o nosso bate-papo aqui, para falar justamente disso. Ciso, eu queria que você falasse como que você, é, como que você chegou nesse formato, né? onde a, o desenho se complementa com a, as palavras, né? a escrita, as frases. Sim, então, é... desde 1995 eu sou artista plástica, eu pintava no ateliê com telas, tinta acrílica, e no final de 2010 eu fiz um curso aqui de estêncil, em Atibaia, onde eu estava morando na época, com o Celso Gitaí e o, o Matias Picon, que são dois ícones do estêncil, e acabei me identificando muito com a técnica. E desde o primeiro momento, os primeiros estênceis que saíram já vieram com as frases e acontece uma coisa, assim, muito louca, porque, às vezes, primeiro vem a frase, como no caso de... É, me veio a frase, pense rápido, Lex Luthor ou Lex Otan? Então, o, o subterfúgio ou a realidade dura? E daí, depois eu pensei numa imagem, colocar o super-homem sentado num sofá de um analista com essa frase em cima... Então, numa posição bem humana e vulnerável. E às vezes é o contrário, primeiro me vem a imagem e eu trago para o contemporâneo com alguma frase. Você se considera mais uma poeta ou mais artista? <risos> Olha, eu não sei. Eu vou fazendo e, assim, amo frases. Em 2014, eu fiz uma frase por dia o ano todo, então, assim, aonde eu estivesse, era, foi uma por dia. Então, é, viajei para Araraquara, deixei as frases lá, é, Atibaia ainda tem um monte aqui. É, na casa de amigo, pô, teve uma amiga que estava arrumando o cano do banheiro, estava aparente. Eu escrevi lá, estou encanada, e depois o pedreiro fechou. E, e as imagens também me pegam muito, né? E é engraçado que eu sempre falo que, assim, é, muitas pessoas que. curadores, disposições e tal, eles falam que talvez eu não precisasse escrever. Que a imagem já estava forte. Só que eu não consigo. Já teve caso de eu voltar no dia seguinte para mandar uma frase. E também outra coisa engraçada em relação a isso. É que eu fiz um, um mural em Santana e uma amiga, depois de dois dias, falou Putz, si, escreveram lá no teu trabalho. Eu falei, nossa, sério? Fui lá e era a minha frase. <risos> então, assim, a pegada que eu gosto é essa, que pareça que você passou e deixou um recado e saiu fora. Então, Legal, assim, deixa... eu venho investindo nisso... Né? É, desde que eu comecei, e se não tiver uma frase, é difícil encontrar algum trabalho meu que não tenha. Não, eu, acho que eu, eu acho muito legal isso, porque dá uma identidade ao seu trabalho que... Enfim, né, eu acho que isso é muito importante na arte, né? pelo menos eu acho. Né? Identificar uma característica que é só sua. É. Assim, tipo, você olha aquele trabalho falei fala, esse trabalho é da CIS. É, eu acho que a frase complementa, né? Não é só o stencil, né? Eu acho que tem... É, essas... aquela, aquela letra feita à mão, que até a Kátia brigava comigo, meu, saiu torto, você está subindo, <risos> você está descendo. Agora eu estou até fazendo com o rolinho e está <risos> saindo mais legal. Ó, Mas é deixa... assim, vai vindo na hora e a gente vai fazendo, né? Deixa eu aproveitar aqui que tá todo mundo, pô, muita gente vendo aqui, é, muita gente entrando, ó, vez que... que legal, hein, gente, entrem, sigam noite, a CIS, gente. sigam o Arte Fora do Museu, é, vão lá no site do Arte Fora do Museu também, vão no Instagram do Arte Fora do Museu, Instagram da CIS, sigam todas as nossas redes para vocês acompanharem tudo aí, a gente tem postado bastante... É, tem, tem pouca gente ainda da, de street art na, no TikTok, né, Cis? eu tava até dando uma olhada, é. não tem tanta gente assim, mas é, é um território muito fértil aí. E aproveitar, quem quiser mandar pergunta, escreve aí que a Cis responde também, na medida do possível, óbvio. É, Cis, vamos lá, o tema de hoje é mulheres na arte urbana. E a gente tem falado, acho que até na, quando a gente fez essa, essa mesma conversa, quer dizer, irmão, uma outra entrevista, né, Insta, na, na outra plataforma, na concorrente, a gente falou bastante sobre como que é o preconceito, né, que as mulheres sofrem é, não só no grafite, não só na arte urbana, mas em qualquer ambiente, né, então a gente vive numa sociedade machista, onde o ambiente de trabalho é machista, onde qualquer lugar é machista, e não seria diferente, imagino eu, na arte urbana. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, como foi para você ingressar nesse meio e que tipo de barreira você enfrentou é, por ser mulher? Então, é, a rua ela é realmente uma coisa complicada porque tem o perigo e as meninas, os meninos eles são incentivados a ir brincar, empinar uma pipa, andar com um carrinho, uma bicicleta. E as meninas, elas são incentivadas a ficarem mais em casa, então já tem esse elemento. Quando eu co comecei a reparar em Arte de Rua, foi depois dessa oficina de Cêncio. o Celso de Itaí me chamou para montar um coletivo com ele, chama, chama ZZ7ZZ. A gente fez muita coisa juntos, fomos até para Hungria, para Paris, demos uma oficina na Hungria, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida e tal. Então, o que, que eu percebia? Eu entrei na galera do estêncil e era levada pelo Celso, pelos meus amigos, em tudo quanto é lugar. Então, o que, que acontecia é, há algum tempo atrás? A mulher, geralmente, ela começava a pintar porque ela ia com o namorado, com o marido, com o irmão, com o amigo. E hoje em dia eu percebo que isso está mudando. As mulheres estão se organizando, porque realmente é difícil para uma mulher ir sozinha para a rua pintar, porque você está lá, você está no muro, você está de costas para o que está acontecendo. Então, assim, se já é para os homens complicado para a mulher, a gente tem, né? Pensa em muito, muito mais coisa. Então, já está rolando um monte de eventos de mulheres, o sem Minas, sem. É, várias plataformas unindo o Graf, todas, o, o grafite Mulher Cultura de Rua. E, e eu percebo que as mulheres agora estão é, indo por elas mesmas, não mais sendo levadas só por, por homens, por amigos. É, isso a gente ouviu de bastante gente, assim, que é, normalmente você, ou, ou você tinha um padrinho né, para te levar ali, para te proteger de alguma forma. Sim. Ou as mulheres jun... começaram a se juntar e criam os coletivos de mulheres tal, que é, começam... Porque assim, eu encontro mulheres até hoje que falam, meu, olha aqui, dá uma olhada. Eu, eu tenho esse trabalho aqui eu falo, que lindo! Onde é? Pô, na parede da minha casa. Quando você me, me, se for pintar, me dá um toque, porque sozinha eu tenho vergonha, eu tenho medo de ir. Então, a gente está procurando uma conectar a outra. Pô, vamos uhum. lá. E quando você pisca o olho, essa daí já está chamando outra. E, e, assim, tem eventos que têm mais de 400 inscrições de mulheres. Então, assim, tem muita mulher na rua com trabalho sólido, maravilhoso. Quando você começou, você tinha alguma referência que era, era mulher também? Quer dizer, continua sendo mulher, mas uma referência feminina nas ruas? Sim. É, eu sempre falo isso, que eu via é, a Tika, né, um monte de, de artista, e ela lá mandando uns murais lindos, gigantes, e, e eu ficava de olho. Ela foi uma referência, e depois eu comecei a conhecer a Pamela Castro, que é a anarquia boladona, a Magrela, a Aline. É, eu entrei para o Efêmeras, que era da Bela Gregório, que mapeou as grafiteiras e as artistas, e é, comecei a conhecer bastante mulher que pintava. É, outra, outra característica que eu acho muito interessante do seu trabalho é que você, normalmente, é, a, as pessoas que começam a grafitar, né, ou entra no mundo da street art, deixa eu só dar uma das respostas para as pessoas que estão perguntando, não estão entendendo, é. essa aqui é uma live do Arte Fora do Museu com a CIS, o Arte Fora do Museu é uma plataforma, a gente trata de arte urbana, é, e a CIS é uma artista urbana, e o tema de hoje é justamente mulheres nas artes urbanas. Olha aí, é, ó, ó, tem o reflexo ó, um negro, um grafiteiro da Bahia. Aí, ó, muito bem. Salve! É, quem, te, quem, quem grafita aí, levanta a mão, pô. Quem faz arte, vem com a gente. É, não, mas é isso, eu ia, eu ia perguntar justamente do, do, dessa questão que. Normalmente, né? Eu acho que assim tem muito grafiteiro que começa muito a ado... começa praticamente na adolescência, né? Eu, sim, e eu, é, o seu começo sim. na rua foi tardio, digamos assim. Nossa, na... quase 40 anos eu tinha, né? <risos> então, Entendeu como que isso? é essa? Eu uso muito você como exemplo, eu Saiba disso, assim, para pessoas que falam assim, ai, não sei o que fazer da vida, você é... tem 30 anos, assim, e fala assim, cara, meu, você pode mudar de carreira assim, ó, não estalar de dedos. Não, né? eu procuro, assim, sempre que me chamam. E realmente falar, porque a minha história foi contrária, né? Eu já era artista, eu tava desanimada sozinha. Quando eu conheci a arte urbana e pintei o meu primeiro muro, que foi de conclusão do curso aqui em Atibaia, abriu um universo para mim. E assim, eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei na minha vida sabe coisas que eu falei eu Sim. não tive, eu falei nunca imaginei eu ir para a Hungria dar uma oficina de estêncil. ou conhecer a Madonna aonde que vai né que eu imaginei uma coisa dessa e conhecer uma galera tão boa que é a que está na rua eu sou completamente apaixonada pelos artistas eu fiz assim amigos para a vida toda porque eu acho que a rua é isso. É, é a amizade, é você estar tá junto, não é você ir lá, mandar um trabalho e sair. É essa troca mesmo, inclusive das pessoas que estão passando, né? É, isso é muito legal, né? Eu acho que o, a arte urbana, especificamente, assim, é, é, é o tipo de arte que ela funciona, ela funciona muito melhor com. É, com a interação com as pessoas. Eu acho que e, e, e o seu tipo de arte, principalmente quando você coloca uma frase que questiona, que faz a pessoa pensar, refletir, você está diretamente influenciando essa pessoa, né? Sim, a gente tá, é. eu só, só um parênteses. Eu tô, <risos> amanhã amanhã eu vou falar com o biógrafo da Lina Bobardi, né? Eu acabei lendo a biografia dela e ela falava justamente que a, que a, arqu a arquitetura ela só existia quando alguém estava usando a arquitetura. Então, se, se você fazer um prédio que ninguém está usando, tipo, é meio é. que inútil, né? E eu, eu acho que a arte de rua é meio que isso, assim, é, ela, ela interage com as pessoas, né? Então, é, eu acho que ele tem esse poder impactante, assim. É. Sim. Faça a seguinte experiência, eu já tive essa experiência, por exemplo, assim, que é se você, não, não de apagar, né? Mas se você apaga um grafite no meio do caminho, do seu dia a dia... Por mais que você não perceba aquele grafite, se apagarem, você vai perceber. Você fala assim, cara, tinha um negócio aqui, né? mudou Sim. o ambiente, né? Acho que o arte urbana tem muito esse, esse poder, né? É, e aconteceu isso comigo. Perto da minha casa, apagaram um mural, que eu nem sabia de quem eram os artistas, e parecia mesmo que, que tinha mudado a paisagem, que não era a mesma paisagem. E é uma coisa que a gente se identifica com arte, né? Isso Sim. daí é uma coisa que algumas vezes já aconteceu, de, o do Melim mesmo, é, claro. iam apagar e fizeram lá uma, uma se organizaram para não deixar porque eles iam é, sentir falta. Ó, o Reflexo Negro falando aí, a sua abertura de mente foi igual a minha no rap, o né? Reflexo Negro lá da Bahia, grafiteiro é. também. Pode mandar pergunta aí, viu, Reflexo Negro, quem mais estiver ouvindo aí, é, vendo a gente, mandem perguntas que a gente... É, você, você colocando alguma coisa na rua é até de uma responsabilidade grande, né? porque é, uma pessoa está passando com uma ideia, ela vê uma frase lá, um trabalho, ela, putz, isso daí foi para mim. Uhum. Então é de uma liberdade grande, mas também é de uma responsabilidade grande também, né? Ah, ele falou aqui ó, que o Reflexo Negro, assim escutou ser dos acionados do Raio-X do Brasil, mudou a vida dele ali. Né? Importante também como a arte muda a vida das pessoas, Sim, né? Não só a arte urbana, né? totalmente. Totalmente. Eu, eu, a gente eu costumo bate, a arte bate, né? Sem música, é, poesia, pintura, o que for ela consegue entrar mesmo né? na cabeça e no coração das pessoas Sim é, eu, Cis, deixa eu aproveitar aqui tem, a gente fez uma pautinha pra gente com, conversar é, e falem vocês também se vocês já viram o um trabalho da Cis por aí levantem a mão, eu acho que tem bastante gente fora de São Paulo também, tem bastante trabalho seu fora de, de São Paulo, Cis? Tem, em algumas cidades tem, eu já fiz Putz, em Curitiba, em Araraquara, é... Ota, várias outras. Aqui em Atibaia tem um monte, é, a Barra for, Bonita, é... Rio de Janeiro. Aonde eu vou, eu procuro levar uns stencils, né na mochila e, e deixar uma marquinha lá. E fora do Brasil também? Fora do Brasil também. Eu, eu fui né, para a Hungria e para Paris. E tem trabalhos lá. E aí, como é que é fazer um. Como é que você faz a, a tradução das frases? Então, isso daí é uma coisa que me pega até hoje, né? Porque é, eu tenho é, um humor meio. Eu falo que eu faço uma crítica na encolha, que às vezes em algum outro lugar eles não entendem. Então, eu procuro, meu, pesquisando com quem está do meu lado, eu explico meio conceito e os amigos que estão lá fora comigo falam ''Puta, você pode ir para esse lado e escrever assim''. E cada caso é um caso, né? Agora, até numa, numa, é, uma amiga falou né, que em Portugal que tem muita frase do jeito que eu faço, eu fiquei pensando nisso, numa coisa legal. É, deixa eu aproveitar que o, o Reflexo Negro, outra galera, está perguntando aqui também, da, a Kátia perguntou sobre a pichação, se você vê a pichação como arte. Eu vejo. A pichação ela já está assim, é, em museus, em galerias, e é uma coisa forte que faz as pessoas pensarem, né? e, e é uma, uma maneira de se expressar. E aí, você está trabalhando com... É, é, por mais que a estética seja diferente da sua, né, é, você está trabalhando com frases, com palavras. Eu também, também Acho é. Que é. São artes irmãs ali. Cis, vamos lá. É, tem um... Tem um... Tem alguns trabalhos seus aqui em São Paulo, especificamente, que chamam muita atenção pelas dimensões, né? E eu vou falar é, a, a princípio, depois a gente pode falar de outros, mas o, hoje, inclusive, eu tomei um café em frente ao trabalho que você fez da, eu não, eu não lembro, parceria com quem que foi ali na perto da Radock Lobo, que tem as minas ali. Ah, tá aí, Gil. É, tá esse tá aí, trabalho é muito legal. Que você, isso que você colocou várias heroínas ali, né? Mulheres brasileiras, tal sim então ah. é é o Reflexo sim. dele que está falando se você pode falar sobre o, o alfabeto do, do grafite né a caligrafia eu eu adoro todos os estilos quando eu faço eventos assim me chamam puta faz uma curadoria atrás uma galera eu procuro é, realmente é, contemplar todos os estilos de arte então putz o bombe é, as tags, a gente, eu acho que arte é isso, né? é uma mistura maravilhosa, eu acho que é, o Brasil é um celeiro de artistas incríveis e que a gente tem que se unir para conseguir fazer cada, né, cada vez mais coisa. Mas vamos lá, o que eu ia te perguntar, na verdade, é de uma empena sua muito grande, é, enfim, para quem já... Cada tarsila com a Alau Guimarães, ali na praça? Não, não, eu ia perguntar de uma outra, eu ia perguntar do Sávio Tapajós, na verdade, Ah, né? sei. É, que uhum. acho que essa é, é bem emblemática, bem no centro ali. É, são duas empenas, né, que você fez ali, se você puder até descrever. Na Bela Vista. Então, é, foi em 2016, eu nunca tinha feito um prédio, e eu trabalho com estêncil, que é tudo recortado no papel, com estilete à mão, e eu sou parceira é, de algumas artes com o Greenpeace, já fiz algumas coisas com eles, e eles chamaram alguns artistas, o Mundano, é, eu, o Raí Campos, é, o Paulo Ito, para falarem sobre o é, hidrelétrica que queriam construir no Tapajós, que é o, o último rio vivo da Amazônia, então para a gente fazer essa ação. E eles me chamaram, eu falei, puta, é, um extenso gigante é treta de fazer, mas vamos encarar. E já vieram logo duas empenas de 32 por 12, e eu comecei a, a pensar, criei né, o desenho, e o que, que eu cheguei à conclusão? O papel para fazer gigantão ia ficar muito pesado para segurar. Então o que, que eu fiz? Estênceis de 3 por 2,80 e a gente foi fazendo um quebra-cabeça no prédio, então assim eu tenho é, uma equipe, assim amigos, artistas maravilhosos que estão sempre comigo, que é o Tiago Orc o Risado Smile, a Bruna Arge, a Katia Lombardo, a Lene Russo. Então a gente, é, quando tem um trabalho desse tamanho, tem muita gente envolvida e meu acabou dando super certo. As pessoas até hoje, assim, se emocionam quando vem esse trabalho e me mandam foto, mensagem, ó, ela na chuva, ela no sol, ela com o vento passando. É muito legal. Esse trabalho foi bem gratificante de fazer. Qual que é a frase que está nela? Né? Achei o último igarapé no fundo do meu coração e nele lavei minha alma. E você sabe que eu ia fazer outra frase e o Greenpeace trouxe dois indígenas para verem os trabalhos e a Kátia foi dar um rolê com eles né? e ela perguntou para um deles quando vocês chegaram em São Paulo o... qual foi a primeira coisa que te veio na cabeça? E ele falou quantos igarapés vocês não têm aqui soterrados nesse cimento? E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu morava no bairro do Limão e estava sem água, estava com rodízio. Hum. E daí, o que, que aconteceu? eu Fiquei pensando nos igarapés e fiz essa frase. Muito boa. Esse foi o, maior, o maior trabalho que você fez ou não? Então, esse foi, foram duas empenas, depois teve a outra, que é do projeto Tarsila Inspira, que é uma empena mais ou menos desse tamanho que eu fiz junto com a Lau Guimarães. Mas assim, o estêncil, eu tive que abrir o estêncil num salão de festas para ver mais ou menos se deu certo. Porque o estêncil, é, a gente só percebe se deu certo pintando. E num trabalho desse tamanho, não dá para fazer isso. Então, o que, que eu faço? Eu monto num salão e tiro uma foto de cima, dou uma olhada para ver. Né? Quantas folhas foram, você sabe? Foram mil folhas, Uau. de 1,13 por 77. Fora o filó, né, que também tem que colocar. Então, assim, é uma trabalheira... Só, só explica o que é o filó, Cis. Esses... O filó ele é, é, é um tecido que, que deixa passar o spray. Então, uhum. o estêncil, quando a gente faz para não ter que ficar com aquelas pontes marcadas, a gente coloca o filó com cola quente. Então, dá para você fazer um rosto gigantesco que fica legal. Massa. É... Perguntaram aqui, Cis, do... de, de outros estados. Assim, você consegue falar um pouco da cena de alguns estados que você conheça? Principalmente Olha... na, com relação com mulheres de Se você puder citar Sim. outras artistas também, pode ser bem legal. Pô, tem a Minas de Minas, que tem um trabalho em BH que é incrível que são quatro mulheres que tão, puta, pintam muita coisa. No Rio tem a Rede Nami, que é, foi fundada pela Pamela Castro, e ela tem um trabalho muito lindo com, as, com grafiteiras negras. Também tem ali no, no catete, eu até já fui pintar, então foi lá até que eu, eu fiz uns stencil's para uma oficina e elas receberam a Malala, e a Malala acabou escolhendo o extenso que eu tinha feito da Marielle e, pin, e pintou num muro. Então, assim, eu percebo que, que as mulheres estão se organizando e fazendo projetos para trazerem outras mulheres. Se, se você pudesse dar uma dica para uma mulher que está começando agora, qual que seria? Eu acho que entrar em contato com quem já está na rua e participar de eventos. Então, por exemplo, tem o 100 Minas na Rua, que acontece todo ano. É, esse daqui, por conta da pandemia, e o ano passado reduziu né, a quantidade de mulheres por conta da pandemia, mas é assim, são acho que 200 mulheres pintando ao mesmo tempo num murão, uma rua gigante lá na Lapa. Então, ficar de olho e entrar em contato. Então, é, tem putz, meninas que trocam ideia comigo, pô, tô começando o extenso, faço... Se você está me ouvindo... Vamos esperar ela voltar aqui. É... Bem, gente, deixa eu só responder algumas perguntas aqui. Para quem perguntou, é... é o seguinte, o Arte Fora do Museu é um site, uma plataforma que a gente lançou há muito tempo, foi em 2011 que a gente lançou. Deixa eu só ver aqui. o logo. Não deixa voltou? Não volta. Tá Oi, Cis, caiu, voltou. desculpa. Caiu a internet aí? Acho que o Reflexo Negro está perguntando alguma coisa que eu não vi. Eu acho que ele tinha falado do, do, do, do, do picho, né? Na verdade, assim, antes. Mas era uma coisa que você tinha falado, mas... Aí, se ele puder reescrever de novo aí, Reflexo Negro Isso. se manifesta aí. É, mas de, é, você estava falando... Nos perdemos aqui, na só... <risos> Tudo bem, sem problema. De, daqui a pouco a gente volta para o... Ah, não, você falou da Malala, do... Isso, é lá no Rio de ah. Janeiro que tem essa cena, né? Da Redinami. É, que está fazendo bastante coisa, tem lá no, no catete um monte de, de pinturas de mulheres, oficinas. Então eu acho que é, é isso, né? A gente ir trocando ideia uma com a outra, é, com homens também, com quem com está quem fazendo e ir se metendo mesmo. Se Deixa preparar eu te perguntar... e ir pintar. É, e outra coisa que eu ia falar também, a Cis é super solícita. É, chamem ela, mandem recado para ela que ela vai responder. E alguém perguntou onde é que, onde que lugar que reúne to, todos esses trabalhos aí, eu digo artefaladomuseu.com.br, Entrem lá e, e sigam a gente nas redes sociais também que vocês vão, vão ver bastante coisa. Mas deixa eu, bom, pergunta agora TV Fama para você, Cis. Como que foi é, criar a capa do single Superstar da Madonna? Então, foi muito legal. É, na verdade, eu não sabia que ia ser para Madonna, né? na verdade, eu fiquei sabendo que o Miss estava fazendo, é, junto, uma parceria com a Johnny Walker e o, o curador era o Binho Ribeiro, e eles iam escolher 30 artistas de rua para fazerem uma vivência de quatro domingos. E como eu estava inserida na galera do Stencil, eu falei, pô, é uma oportunidade para eu conhecer a galera freehand também e me inscrevi. E acabei passando, então foram 28 homens e duas mulheres. E no primeiro domingo a gente ficou sabendo que é, dessa vivência ia sair a arte de um CD e que seria o CD da Madonna, né? o, o single da Madonna. E uma das bases do meu trabalho é falar de mulheres fortes que chegaram onde não deviam, tipo aonde a sociedade não esperava que elas tivessem. E a Madonna ela é uma, um exemplo disso também. Então, eu fiquei muito feliz, eu preparei a arte e ela acabou é, me escolhendo para fazer. Fui no show dela, né? Quando ela veio para o Brasil, conheci e, putz, me abriu, assim, muitas portas para continuar fazendo esse trabalho tipo de, de mulheres pioneiras, né? Então, putz, eu já fiz trabalho com a primeira mulher aviadora a, que, que, que voou sobre o, o oceano, então eu vou pesquisando é, mulheres que... que não ligaram porque a sociedade falava e se meteram de cabeça nas coisas e conseguiram levar outras também. E, e disso a, a Madonna me abriu assim, muitos caminhos, eu fui chamada para muitas coisas e para poder trabalhar com outras, né? trazer a história de outras também. Porque eu acho muito importante, eu acho que no Brasil a gente esquece um pouco quem veio antes. Então, eu acho muito importante a gente saber quem abriu portas para a gente, né? Eu acho, o que é muito legal também, é que muitos dos, dos seus trabalhos tem muita referência pop, né? Enfim, eu, vou mostrar aqui de novo para quem não viu. Né? Temos aqui a Princesa Leia, é, com os sprays. Você trabalha muito com referência pop, mas não só pop, mas, é, quer dizer... É, também, mas esse, filme... esse daí eu fiz para a Disney Marvel, eles chamaram alguns ah, é? artistas, sim. E Legal. eu já fiz, já lancei alguns filmes com eles, como putz, o Thor, Guardiões da Galáxia, que eu sou completamente apaixonada. Somos e dois. E vários outros, trabalhos com Star Wars. Para mim, assim, foi um presente, porque, meu, eu curto muito esse universo. Eu sou, eu sou Marvete também. Mas é o é. que eu ia te, per, o, o que eu ia te perguntar, é, te perguntar não, né? Eu ia fazer um, um comentário que você trabalha bastante com ícones pop, mas trabalha também com figuras. É, esse trabalho que eu falei para você perto da Radock Lobo, ali que eu passei hoje em frente, Sim. é um trabalho que são várias mulheres assim, Sim. tipo heroínas brasileiras. Você tá, você Sim. dá um resgate também a, é. É, você falou, isso que você falou agora é muito importante, né? Tipo assim, é, quem veio antes, né? Dá valor a essas pessoas. O trabalho que você faz, quando você coloca essas mulheres em evidência, que também é uma coisa que as pessoas não notam, né? Porque o... também é um assunto recorrente entre a gente. É, se você for ver as esculturas de... que existem em São Paulo, tipo, 90% é homem, sei lá, muito pouco é mulher. Mulher é negra, então quase não existe. Índio também não. Tem, tem, existe uma subrepresentação do público feminino sim. nas artes em geral e quando você resgata essa, essas personagens e coloca em evidência na, na parede para todo mundo passar, para milhões de pessoas passarem ver todo, todo dia é um serviço público que você está fazendo incrível, assim, não só para a arte mas para as mulheres também né? sim, é e você sabe que assim, é muito discutido, por exemplo museus, que a presença das mulheres são ali nas pinturas muitas vezes nuas né e, uhum. e inclusive um museu fez até é, no, no mês da mulher, ele virou as obras que, que não eram mulheres que tinham pintado e ficou super pouco. Então eu acho muito importante a gente trazer isso é, por exemplo, nesse, nesse caso, eu e a Thaís fizemos esse trabalho com a, a Hebe Camargo, a Elza Soares, a Roberta Clouse, é, a Marielle. E, e são mulheres que fizeram muita coisa né, pela sociedade e que é muito legal a gente colocar ali, porque se alguém está passando, ele fala, pô, quem é essa? Ele vai pesquisar, ele vai saber é, por que, que ela está ali. Então, é, eu acho muito engraçado, muito muito legal. Outra coisa que eu ia te perguntar também se isso é, eu, eu mostrei agora de pouco um trabalho do Alex Senna aqui, vou até pegar aqui para ilustrar. E o trabalho do Senna é um trabalho super fofo, né? Sempre são os personagens fofinhos assim na, na rua. E ele já me falou já que às vezes as pessoas acham que o trabalho dele foi feito por uma por uma mulher, né? É por ser um trabalho mais sensível, que um homem não Sim. teria capacidade de fazer isso daí. Eu queria te perguntar se você se ocorre o contrário com você. Alguém que viu um trabalho seu e falou assim, ah, não é possível que isso foi uma mulher que fez. Então, você sabe que eu comecei assinando CIS. E eu comecei a escutar isso. Pô, eu vi o trampo desse cara lá no Ibirapuera. E eu, eu fiquei pensando, eu acho que... É importante as meninas que estão chegando agora verem que tem mulher pintando na rua, que tem mulher com um trabalho grandão. Então, eu, hoje em dia, eu assino Simone Cis. Justamente por isso. Então, eu acho importante... A arte de rua, para mim, eu me apaixonei porque é, você vê um trabalho, você não sabe se foi um homem ou uma mulher que fizeram, um senhor ou um adolescente, isso é muito legal. Só que no momento que eu estava passando, e que as mulheres na arte de rua também, eu achei importante colocar ali é, o Simone Cis justamente por isso, né? pela, pela representatividade para a galerinha que está vindo falar, pô, também tem mulher aí é, com todos os estilos e tal, né? Porque eu acho que é. É isso que a gente vai, vai conseguindo mudar o mundo, né? É verdade. É, não, trabalhos como o seu, sério, eu acho super... Eu acho que a arte urbana, em geral, tem um poder transformador na cidade, na vida das pessoas, incrível. Um, um trabalho como o seu ainda, que tem a, a, a frase contestadora, e, e assim, como eu falei agora de pouco, né? tem tão, tão pouco trabalho que representa uma mulher na rua, e o, e o seu trabalho é quase que exclusivamente representando figuras femininas, acho que isso tem um impacto é, incrível, assim. Eu ia te perguntar, é, já aliás... Aconteceu, já aconteceu de eu estar pintando num andaime, um estêncil gigantão, Tava estava de boné, com a máscara, com óculos, e quando eu desci, uma senhora falou, você é mulher? Eu falei, sou. Ela falou, nossa, você, eu, é muito grande o que você está fazendo aí em cima e tal. Então, é, e geralmente, quando eu estou com amigos pintando, a pessoa vem dar parabéns para eles, nunca vai imaginar que fui eu que estava ali, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que, que tem que acontecer cada vez mais, né? ter, ter mulheres lá para todo mundo é, perceber e se, e se inspirar, aliás, né? falar, pô, se ela conseguiu, eu também posso. Você vê a diferença da cena que você entrou em 2010 para a cena de hoje? Você acha que melhorou? Melhoramos enquanto sociedade? Ah, eu acho. Eu acho, eu sou otimista. Porque, meu, só de ter esse evento com 400, mais de 400 inscrições de mulheres, meu, é muita coisa. E pelo que eu fico ali na, nas redes sociais... Tem mulher incrível que eu que estou o dia inteiro fuçando na internet, eu não conhecia. Então, eu mostro aqui para os meus amigos e tal. Meu, olha o que essa menina fez. Que maravilhoso. E eu nem conhecia. Então, é uma coisa que está vindo. Eu percebo que é, nós, mulheres, nós estamos chegando mais com a cabeça erguida, mais seguras, preparadas. Então, putz, ó, tô chegando, vou fazer aqui meu trabalho e é isso, né, então eu sinto é, essa diferença. Na pandemia, você falou que estava fazendo é, uma frase por dia, né, o, e os trabalhos seus, eles acabam tendo um poder de viralizar muito grande, é... E eu queria que você falasse justamente que frases suas foram mais viralizadas. Assim. Eu, sei que, eu sei que tem uma aqui que se você não responder, eu vou falar para você falar já já. Mas eu queria ah, que você falasse quais, quais frases assim, de trabalho você seus... Você sabe que é? Que então, acabaram tendo olha, uma vida própria. Até trouxe umas aqui porque é, quando eu entrei na quarentena, eu fiquei realmente passei por todas essas emoções. Fiquei assustada, depois esperançosa, depois... né então eu comecei a colocar para fora em forma de arte. Então foram saindo, ó, saindo, ó. Tô perdendo da minha pia de lavada. Então essa foi uma que meu, todo mundo falou, meu, eu também, porque a nossa vida começou a mudar muito, da gente ter que ficar com a gente mesmo em casa, né? Daí tem a época, ó, acordei sem pix para nada. E nós que se vírus. Essa daqui eu fiz no carnaval, que, né, te conheço desde o próximo carnaval, tipo, vamos só no próximo, ainda não é hora. Então, eu fui é, procurando colocar para fora em forma dessas frases, né? E me ajudou e está me ajudando até hoje, porque eu estou meio depressiva, eu estou muito estressada, com medo, me vem a ideia de uma frase, eu vou lá escrever meu eu mudo muito quando a gente fala assim que a arte salva não é besteira ela salva mesmo é, você acabou não falando uma frase mas acho que essa frase é pré pré pandemia Qual que na verdade é? Mas, mas é a do bloco ah sim então essa daí foi em 2014 eu estava aqui em Atibaia que eu estava morando aqui tô hoje é, também e eu estava andando com o meu afilhado e com o com um amigo dele e tal, eles estavam de skate, eu indo e eu vi um, um, uns blocos que os pedreiros iam usar. Daí estava na época do carnaval e eu escrevi, eu quero é botar meu bloco na rua e postei. E essa daí, todo carnaval, todo mundo volta a compartilhar. É muito legal. E várias outras também, né? Tem a, a da panela que eu fiz agora, no ano ah, passado, que era uma panela antiga, que é... Perdi minha tampa, que bom, estava precisando tomar um ar. E assim, eu percebi que na pandemia, o que estava caindo na minha mão, eu estava modificando, eu estava escrevendo, estava pintando, então tinha na varanda da minha casa uma traça subindo, eu escrevi com o canetão: Meus caminhos estão traçados, e fiz um vídeo, e a traça foi embora e a frase está lá agora sem nexo, né? Então assim <risos> ou, ou, que eu fui. Lidando... para a próxima traça aparecer ler também. É. Tem algum tema, Cis, que você pretende abordar, ainda que você não, ainda não abordou? Eu acho que assim, o, o tema que eu uso é a nossa vida, é o que está acontecendo no momento. Então, tipo, eu abro uma rede social, eu vejo lá uma notícia, uma galera comentando e já vai, sabe, me vindo umas ideias e eu vou jogando também umas coisas, porque eu não imponho nada, né? Eu acabo perguntando as coisas para as pessoas. É muito engraçado quando eu faço a minha arte, porque... Às vezes, elas, as pessoas entendem completamente diferente do que eu quis passar. E não é errado. Não tem o certo e o errado no entendimento da arte. Chega realmente para cada um de um jeito. E isso eu acho muito legal. Sabe que semana passada a gente tava, é, A gente falou com o pessoal do Arquitetura Bicha. Não sei se você conhece, que é um coletivo não. de arquitetos é, LGBTQ, né? E eu queria que você falasse também um pouco de, da, da cena específica do grafite do LGBTQ. Então, é, eu conheço um pessoal e eu acho que é, precisa abrir mais. É... Conheço uns poetas, uma galera do Lambi lambi mas eu estou percebendo que, que a cena está tá vindo. E eu acho que logo, logo, a gente já vai estar é, tá com o campo aberto para todo mundo. Né? Que eu acho que esse é a gente está aqui no mundo para ir modificando. É, tanto é que eu tenho frases assim que eu peguei uma placa: aluga-se uma cabeça que não pensa mais assim. Eu acho que a gente está no mundo realmente para ir trocando ideia e vendo uma coisa vendo outra e é, perdendo os preconceitos. E eu acho que é, é com arte a gente consegue chegar muito, sabe? Acho que é um caminho bem para... Acho que a arte, Como você falou, a arte salva, mas a arte transforma também a vida transforma de muita gente. Transforma totalmente. Né? Eu não sou a mesma, eu vejo trabalhos meus de três anos atrás... E essa placa eu fiz especialmente para mim. Eu não tenho mais a mesma cabeça. Então, hum. eu acho que de você ver ali, é, no centro da cidade, escrito menine, como tem, você já começa a pensar. Né? Então, a arte ela, ela é maravilhosa. Ela muda muito a nossa cabeça. E eu acho que acho que, não, não lembro quem falou se foi Tem que uma cabeça quando se abre, ela não se fecha mais, né, então, eu acho bem o papel da arte, música, de poesia, lambi-lambi. Total. Eu, eu costumo falar também que, principalmente na pandemia, não fosse a arte, tava todo mundo em... maluco. Nossa assim, senhora! Né? A arte é todo mundo respirada. assistindo filme, assistindo série, uma... né, ah, tá. O Drummond, Patrícia Drummond, é. falou ainda existe muito preconceito sobre o que as mulheres devem ou podem fazer, né? Isso mulher o lugar é da mulher onde ela quiser. Tem, né? tem lugares que a menina não pode andar de bicicleta, né? Então, Sim. assim, a gente tem que pensar sobre isso, porque enquanto, enquanto uma não tiver, não, não tiver podendo fazer o que ela quer, nós todas também estamos nessa situação, né? É, eu acho que, inclusive, quando a gente escolheu fazer a live com você, foi muito por causa disso. Falou assim, cara, a gente tem que dar voz às mulheres, principalmente, sabe? É, super talentosa. Acho que você é um, é um exemplo, como, como, como, como eu te falei lá no começo, né? Eu acho que o seu trabalho fala por si só. O fato de você ter começado, ter começado tardiamente, eu também acho um exemplo, assim, de tipo... Cara, nunca é tarde para começar. Às vezes, tem muita gente vendo aqui que fala assim, puta, nunca, sei lá, desenhava quando era criança, agora não sei se eu devo mais. Cara, Sim. é isso, né? Acho que o conselho e é esse, uma... né? Se esfaça, então, né? Então, e uma coisa que muita gente me fala, ah, eu nunca poderia ser artista porque eu não sei desenhar uma casinha. Gente, a arte não é só aquela história tradicional da tela, aquela pintura minuciosa. Tem diversos estilos de arte, né? Então, às vezes, você vai, vai fazer a arte, meu, tricotando ali e você vai se identificar e não vai mais parar de fazer. É isso né? Então, é, o negócio é assim, não ficar com o projeto na gaveta, sabe? Deu vontade de fazer? Chama uma galera, sabe, para se sentir mais segura e tal, e vai para cima. Oh, né? Eu escra... falo que tem gênios que ficam com o um projeto na gaveta Por ter vergonha, por ter medo Então assim, Sim. tem até uma amiga minha que falou Pô Cis, eu te admiro porque você faz umas coisas infame, Umas frases e posta, não tem vergonha Eu falei, é isso aí, era o, era o momento que tava lá Eu posto e cada um vê de um jeito né? Então assim, o que o coração manda a gente ir para cima mesmo ela só só leu o depoimento da Patrícia aqui porque eu acho que é super importante ela falou que ela saiu de um casamento de 20 anos só porque ela queria uma graduação e trabalhar isso há quatro anos atrás Ou seja é, ainda tem gente que é, que não não, não, não enxerga assim, esse novo mundo né que você sabe meu... que assim o primeiro trabalho na linha feminista que eu fiz é, era uma mulher com a rede no rosto e vários bonecos simbolizando isso a sociedade, o marido, ou a esposa, a igreja, ou é, a religião, a avó, a mãe, e a mulher chamava, fale por você. A gente recebe tantas coisas, desde que a gente é pequeno, meninos e meninas, que a gente acaba ficando com essas coisas na, na cabeça. E a gente tem que fazer um exercício para saber o que a gente quer fazer e falar né então assim eu mesma muitas vezes eu me pego com um pensamento que eu falo Nossa isso daí era de quando eu era menor agora não é mais assim então é, é realmente um exercício que a gente que a gente faz deixa eu aproveitar a Rosaura escreveu aqui qual é o trabalho que você considera o seu trabalho mais legal olha foi um que eu fiz da minha avó que que já faleceu ela era minha madrinha tinha 97 anos e eu fiz é, ela com uma máscara de, de grafite a bengala e um spray na mão e foi um dos dos maiores dos primeiros estênceis grandes que eu fiz e para ela participar um pouco do meu trabalho e eu pintei ela em vários estados do Brasil em São Paulo em várias vezes e eu chamei de voz da, da experiência, avó da experiência, porque eu aprendi muito com ela, eu acho que em cada trabalho meu tem alguma coisa que ela me falou. Bonito. Sabe, da primeira vez que ela usou uma calça jeans, que mulher não podia, mulher não podia usar calça. Então, ela foi me contando umas histórias que, putz, até hoje eu uso nos meus trabalhos, sabe? Muito bom, eu repasso aqui a palavra da Rosaura, mas é isso mesmo, um belo trabalho, o pessoal elogiando aqui. Ô Cis, a gente tá quase uma hora, a gente na verdade a gente começou um pouco antes, né? Tá uma hora no... conversando aqui. Eu tinha prometido para... que ia ter uma surpresa e eu espero que você esteja com a surpresa preparada. Bora! Está tudo certinho? Tá. Gente, a Cis eu vou tirar vai fazer simpone. um. A Cis vai ter, mas você vai continuar me ouvindo, eu só tira o fone aí, ou qualquer coisa, eu faço umas perguntas aqui para você, mas pode se preparar aí já. É... E a gente vai fazer uma live, um live painting, a Ciso vai... Agora, ela falou bastante, agora da teoria, a gente vai para a prática. Então ela vai fazer um stencil ali para gente. então conseguiu enxergar? Super. Tá. É, é... Estou assim, estou assim. Vamos é... lá, gente. Pode Me falar, se você... Te deixo livre. É o molde que eu recorto no estilete. Eu já fiz ali o fundo, que o meu fundo é preto A Kátia vai me ajudar? Sempre é bom também, né, assistir alguém para dar uma mão Eu em vou... trabalhos grandes. É, o stencil é uma coisa que é difícil de trabalhar sozinha, né? Então, ó, galera, é... mais para cá, cá. Aqui. Segredo do stencil, então... Essa daqui é a segunda camada, é a gente com a mão esquerda aí apertando, para ele não entrar o spray e ficar bem marcadinho. Quem está entrando agora se está fazendo um stencil ao vivo para gente. A gente bateu um papo aqui sobre mulheres na arte urbana. Falamos bastante sobre o, a trajetória dela aí também da valorização é, do trabalho das mulheres na, nas ruas. E ela está fazendo agora um stencil ao vivo para gente aí, ó. É... Como uma surpresinha, uma live ainda a gente ganha um, uma obra de arte no final. Se quiserem fazer perguntas técnicas aí, é... a CIS responde eu também, gente. A primeira camada já tá feita. Ó, oh, que legal, hein? Tá do estêncio, rosa, o, o... Já dá para sentir um pouquinho, né? O que Sim. vai ser? E o agora... tem, muito, tem muito disso de ser, de ser rápido, né, Cis? Tem. Ele foi feito para foi criado para isso, né? Para ser tipo um carimbão e você sair carimbando a cidade. Então, assim, ó. essas são os, são os registros que a gente usa para colocar as camadas de cores é, no lugar certo. Sim. As minhas artes, elas são geralmente com três cores. O meu fundo é preto, daí vem uma cor intermediária, que geralmente eu uso esse rosa antigo, e depois vem o branco, que dá a finalização. Estão perguntando aqui se, se dá para usar mais de uma vez o stencil. Nossa, dá para usar muito mais. Tipo, um estêncil só que eu fiz, que eu tive que inutilizar. Mas eu dobro eles, levo na mala. E eu tenho que eu tenho é, desde 2010, já usei muitas vezes e eles estão perfeitos. Não, não sei, acho que já. Vou fazer só uma que eu acho legal do stencil também, né? Se fizer é isso, que você tem um, um certo controle ao imprimir ali, né? É, então, você consegue dar detalhes melhores ali, maiores. Ali. Sim, é. Na verdade, tinha que ser mais, né? Secar. Mas, como a gente tá aqui, é só para mostrar para vocês, dar um gostinho. Sim. Quem sabe faz ao vivo. Ah. Quanto a se pinta aí, eu vou tentar falar o que ela fez, né? Ela. Você me corrija aí, tá, Cis? Mas é você pintou a parede de preto primeiro para receber a, a primeira camada do stencil. Então ela tem dois moldes, né? O primeiro onde ela colocou essa cor mais cor de pele ali, né? um, um begezinho beige, um E depois essa segunda camada agora que você está colocando que cor, é, Cis? Branco? É branco. Branco, né? Porque eu gosto mais desse visual de é, não tão detalhado. Então, geralmente, as pessoas fazem fundo branco e vai terminar os detalhes com preto, que dá um detalhe, sabe, mais fino e tal. Eu gosto desse visual, mais que passou e fez correndo. se a câmera tá a câmera tá assim então acho que se você tá um pouquinho para o lado se você conseguir virar um pouquinho para a esquerda dela não para outro lado isso um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais pouca um coisa pouco pouquinho mais aí deu aí acho que dá para ver bem Daqui a pouco a gente dá um zoom ali também, a gente leva a câmera até lá. Pra... Vamos lá revelar agora a obra de arte. Tadã! Uau! Vou pegar, tá? Pega a câmera, leva lá pertinho para a gente dar uma olhada. Então, ó. Agora vem a frase... Cássia, segura aqui para mim, por favor. É? é, isso que eu ia falar. Sem a frase eu, não... eu ia reclamar já. Opa. Não se você virou, mas aí eu não enxergo Não? Deixa que eu... Põe, põe aqui, peraí pera Tá rolando Ah, virou Pronto, tá ah, ok. Então é isso, gente. Pelo andar da carruagem, a Cinderela está dando um cavalo de pau. Então esse é um trabalho que eu faço para as meninas, né? uma menina andando de carrinho de rolemã, e para mostrar mesmo que, que essa galera que está vindo, está vindo já diferente do que a minha geração, está indo mais para cima, está sabendo o que quer, está batalhando para conseguir ser quem realmente é e fazer é, o que quer fazer da vida. Então, essa é a minha, minha mensagem para a galerinha que está começando mesmo que é, possam ser quem eles querem ser e fazer o que eles quiserem fazer. Cis,brigadão brigadão por mais pessoas como você na rua, por mais mulheres fazendo arte, por mais arte de rua. Belíssimo papo, só ah. tenho a agradecer. Vou fazer um jabazinho aqui, aproveitar. Sigam a Cis nas redes sociais. Se vocês virem trabalho da Cis na rua, é muito fácil de identificar. Viu um desenho muito bonito? Estêncil, que é, é, é essa característica mais... É, é quase pop art, com frases... 98% das ah, chances de ser da CIS. É, tirem fotos, marquem a hashtag Arte Fora do Museu, postem nas redes sociais, que a gente está dando sempre uma olhada, e faça o convite para visitarem o museu.com.br, onde você vai ver todas as obras da CIS e ou de todos os artistas, praticamente, que a gente consegue mapear, são mais de duas mil obras no mundo inteiro, então se você está vendo aí, você, é fora, você está morando fora de São Paulo, Provavelmente tem alguma coisa na sua cidade, mande foto pra gente também, dá uma olhada no site, às, às vezes já tem alguma coisa lá, principalmente nas cidades grandes, Assim a gente tem um trabalho um pouquinho mais mapeado, é, um trabalho melhor. E lá tem roteiros também, então você pode fazer seu roteiro de obras, escolher 10 obras da CIS para fazer, daí você escolhe seus roteirinhos ali, faz esse passeio. E em cada obra você tem um detalhezinho ali, né? Você consegue ver mais fotos, detalhes de, de, de quando a pessoa fez a obra... A explicação, né, essa explicação que a Cis deu, por exemplo, dessa obra aqui, é, às vezes eu vou, esse complemento do artista a gente também faz no arteforadomuseu.com.br e siga-nos também aqui, quem ainda não nos seguiu no TikTok, por favor, clique aí no seguir, siga a Cis também e nas outras redes sociais também. Cis, vou deixar a última palavra para você, eu quero que você encerre, porque é isso, o seu trabalho é demais e um prazerzão ter feito isso com você, e espero te mostrar ao vivo em breve. Gente, olha, eu só agradeço a oportunidade é, de estar aqui nessa noite com vocês e fazendo o que eu gosto. E eu queria dizer para a gente, meu, reparar que tem muita arte boa na rua, ali, é, qualquer horário. É, eu brinco que só não vê quem fecha o olho, né porque tem muita coisa bacana, é, sem pagar nada, a gente está lá, está tá descendo uma ladeira, repara, é, como quando eu comecei, eu comecei a reparar muito e acabou mudando realmente a minha vida. Quero agradecer ao Arte Fora do Museu, que a plataforma de vocês é incrível, eu uso muito para ver o que está que rolando, e um beijo a todos. Vamos que vamos, se alguém quiser entrar em contato comigo para saber mais da arte, do processo do extenso, é, fica à vontade e vamos que vamos. Cis, beijão, valeu demais, e Beijo. nos vemos em breve no mundo físico, Legal. não no virtual, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado valeu. a todo mundo que participou. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.